Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Nesse segundo domingo do advento entra em cena João Batista. E ele entra em cena dizendo, Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. Então João Batista, anunciando a preparação dos caminhos do Senhor, ele está propondo que todos, todas as divisões as separações desapareçam para que o nosso Deus que está chegando encontre a sua casa bem preparada, como uma casa de irmãos e de irmãs, sem separações, sem divisões. Ao redor de São Francisco nós podemos dizer que nasceu uma fraternidade onde todas as divisões e separações também foram eliminadas. E o caminho que São Francisco escolheu para preparar a vinda do Senhor foi o caminho da fraternidade. Para participar da fraternidade, as pessoas tinham que seguir as prescrições do Evangelho. Se quer ser perfeito, vai e vende tudo aquilo que possui, distribui aos povos e depois vem e segue. Assim, as pessoas faziam e nasceu ao redor de São Francisco uma fraternidade universal, onde todos eram irmãos. Tudo aquilo que implicava em separação, principalmente a propriedade, ela era despojada. Então, ao redor de São Francisco nasceu uma fraternidade universal, onde todos os irmãos indistintamente eram iguais. Aquilo que separava era restituído aos pobres. E nasceu uma fraternidade, uma célula, a gente pode dizer, a partir da qual foi possível ver que o caminho da fraternidade não é impossível, mas o evangelho que nasceu do menino, que nos vai ser dado no Natal, esse caminho ele pode fazer nascer uma fraternidade entre os homens. E foi esse caminho que chamou a atenção, porque ao redor de São Francisco, ricos e pobres, servos e nobres, faziam parte da mesma fraternidade.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 Paz e bem.